Bem, eu vou apresentar aqui agora uma solução prática para o Second Motion e eu usei o Second Motion para mexer automaticamente uh, a ponta do chapéu e os braços desse personagem é sem a utilização da física do Blender, sem a utilização da, do cálculo de física. Vou olhar com com aikey, né? com uh, Bone Constraint e aqui, Porém, também tive que criar um Empty Para cada osso que eu queria Que tivesse esse atraso Esse aqui é o recurso que eu utilizei Como a gente faz isso? Bem, eu tenho que criar um Empty Ou seja, um objeto vazio Onde ele tem uma propriedade De... Um, é, de relação né, com outros objetos onde ele tem um atraso ele tem um slow é, que você pode definir em um outro campo vou desenhar aqui nós podemos definir nesse campo quanto de atraso ou quanto de lentidão vai ser esse, para esse empty para esse objeto vazio seguir um outro osso. Nesse caso, esse objeto empty selecionado aqui, ele é... está ligado ao osso principal e assim que eu mexo esse osso principal, o que acontece? Ele se desloca também acompanhando esse osso, porém com um atraso e eu defini esse... E aí qual foi o próximo passo? O próximo passo foi é pegar o osso uh... Corresponde a minha cinemática inversa, Vou colocar o octaedron para visualizarmos melhor. Pegar esse osso que é o osso usado para minha cinemática inversa e eu linkar esse osso também com, com é, Bone Constraints a esse meu objeto vazio. Ou seja, primeiro passo, criar um objeto vazio com atraso em relação ao objeto. Que ele tem parentesco No caso esse, esse osso principal Mexendo nesse osso principal O objeto vazio se desloca Porém com atraso E qual foi o próximo passo? O meu osso Da minha cadeia de ossos Que corresponde à minha cinemática inversa Daquela cadeia de ossos Ele está ligado a esse Objeto vazio Dessa forma eu consigo ter esse efeito aqui Vocês pode notar que o osso que representa o meu, a minha cinemática inversa ela tenta seguir o objeto vazio porém esse objeto vazio ele tem um atraso de movimentação em relação ao osso principal eu vou reproduzir o processo agora criando um novo documento Bom, basicamente o que eu vou fazer aqui Vou visualizar a partir do topo Joguei a câmera para lá Vou importar aqui, por exemplo Vou importar esse arquivo Importei Vou escalar esse arquivo visualizar a textura dele, ALT Z, vou rotacionar nesse eixo tenho aqui uh, uma imagem, uma textura, vou criar aqui agora uma cadeia de ossos, vou adicionar uh, uma armadura por padrão ela aponta para cima, mas eu vou editar isso agora. Vou rotacionar ela para a direção que eu quero, eu preciso. Vou pedir para visualizar em modo X-ray, seja raio-x, para poder eu sempre vê-la sobre qualquer objeto. Enfim, modo de edição, tab. Agora aqui um segundo osso e mais um que vai servir como meu aikido. Perfeito. Esse último osso eu acabo com o parentesco dele, não deixo ele deformar ninguém. Esse osso uh, vai ser o meu osso. Vai puxar uh, a constante da cinemática inversa, então venho em modo de edição, seleciono esse osso cinemática inversa, habilitei, escolho armadura. Uh, qual é o osso? É o último osso e o tamanho da cadeia um, Vamos Vamos verificar. Mais ou menos isso que eu quero uh, Bom, eu tenho um Empty aqui que eu vou apagar Vou criar um novo Empty Adicionar Adicionar Empty Ele precisa estar exatamente nesse centro E agora o que eu vou fazer Eu vou simplesmente uh, Selecionar o empty, selecionar o osso da base Vou criar um parentesco com CTRL P Mas não com a armadura inteira Simplesmente só com esse osso da base Bom, fiz o parentesco Desmarco todo, seleciono só o meu empty, o vazio é, Nessa parte de, de Relation Extras Que fica nessa guia de objeto Eu habilito o Slow Parent Ou seja, ele tem um atraso ou uma lentidão de movimento em relação ao parentesco dele Ou seja, quem está acima dele pedir para ele atualizar automaticamente isso E isso já está feito Mas eu não acabei ainda Por quê? Bom, vou mexer aqui para vocês verem Olha, o vazio ele realmente tem um atraso Mas não é só isso que eu preciso Eu preciso dizer que esse osso Ele vai seguir esse vazio Como eu faço? Clico sobre o osso da cinemática inversa Venho também nas constantes e utilizo a opção de copy location, que é copiar localização. De qual objeto ele vai copiar a localização? Do empty. Vamos fazer um teste aqui. Liguei a ferramenta de gravar keyframes. Vou avançar, Vou avançar 20 frames. Vou descer, avançar novamente. descer novamente Bom, o movimento que eu quero é esse é, só que eu ainda não fiz uma coisa fundamental que é simplesmente linkar os ossos à textura só vou fazer agora enfim uh, voltar ele para a posição inicial vou desligar a ferramenta de animação seleciono uh, a textura seleciono os ossos CTRL P para estabelecer a relação de parentesco com a armadura inteira e criação de pesos automáticos ele sozinho vai calcular em relação à posição dos ossos qual osso deforma qual parte enfim, vamos testar agora aqui bom, a gente já pode notar que mesmo não estando perfeito nós já vemos o tipo de deformação que nós queríamos que é essa animação secundária